Não vamos permitir isso, vamos nos unir, vamos lutar. São quase um milhão de indígenas no nosso país. Se nós não unirmos, não unirmos nós vamos perder o restante das nossas terras que nós temos ainda. O Brasil é nosso, a terra é massa. Vamos deixar esse barco que passar. O barco é Hoje é o dia internacional dos povos indígenas, é um dia que a gente mostra a nossa luta, que a gente está aqui para poder e contra esse marco temporal. Estamos aqui para mostrar as caras que a gente existe no Brasil, que a gente está lutando pelos nossos filhos, nossos netos, que a gente quer uma terra para sobreviver. <risos> They're not